Olá, tudo bem? O meu nome é Fernanda e você já passou por alguma rua? E se perguntou quem foi aquela pessoa que deu o nome àquela rua? Pois é, eu também fiquei curiosa, e resolvi pesquisar sobre estas pessoas e fiz esta série, Curiosidade sobre Ruas. Bem esta semana passei aqui em São Paulo na rua Santa Ifigênia, bem no centro e quis saber quem foi Santa Ifigênia afinal. Pesquisei e fiz este vídeo, espero que goste. Quem foi Santa Ifigênia? Ifigênia ou Ifigênia, em latim, Epigênia, é uma santa católica, e uma das responsáveis pela disseminação do cristianismo na Etiópia. É festejada no dia 21 de setembro. Ifigênia, de acordo com o livro de Jacobo de Voragine, Lenda Dourada, era filha do rei etíope Égipo. Ela foi dedicada a Deus por Mateus, o evangelista. Quando Irtaco sucedeu no poder ao pai da santa, o novo soberano prometeu que daria metade de seu reino ao apóstolo caso persuadisse a filha do falecido monarca a se casar com ele. Mateus, então, convidou o rei a acompanhar a missa de domingo. Aproveitando que ele ali se encontrava, explicou-lhe que não poderia permitir que a jovem virgem se casasse com ele, pois ela fora consagrada ao senhor. Enfurecido, Irtaco então mandou seus homens matarem Mateus aos pés do altar, o que o transformou num mártir da fé cristã. Ainda descontente com a morte de Mateus, o rei tentou destruir a casa de Efigênia, incendiando-a. Entretanto, o apóstolo apareceu e expulsou as chamas do lugar, voltando-as em direção ao Palácio Real. Completando o castigo divino, o filho de Irtaco foi possesso pelo demônio e ele próprio contraiu letra, vindo logo a se matar. Então, o povo aclamou o irmão da santa como seu rei. Ele reinou por setenta anos e foi sucedido por seu filho, que, por sua vez, mandou construir pela Etiópia muitas igrejas cristãs. Como São Paulo foi habitado pelos jesuítas católicos muitas ruas do centro foram creditadas aos santos católicos e Santa Ifigênia foi uma delas. Espero que tenha gostado, se gostou dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos, um grande beijo e até mais.